Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da Salvação então, acabámos agora de ouvir este texto de São Mateus, o capítulo 22. E ouvimos aqui outra vez, é uma coisa que, é, que aparece repetidas vezes em São Mateus é a questão da lei. O que eu tenho que fazer? Qual é o melhor, o maior e o melhor mandamento? Há um conjunto de dez mandamentos, como sabemos. Mas há aqui uma figura que experimenta Jesus e pergunta, afinal, qual é que é o grande mandamento? Se tivéssemos que arranjar assim o principal deles todos, qual é que seria? Jesus resume tudo a dois. No fundo, estes dois podem se resumir a eles porque eles são o fundamental de todos os mandamentos. Um, primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. E segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Portanto, que estes sejam para nós os grandes mandamentos, os dois grandes mandamentos. Depois vamos ouvir também em São João, Deus é amor... Ou seja, a nossa vocação, aquilo para que nós estamos chamados, qualquer um de nós, é amar a Deus e amar os outros. E o amor a Deus passa pelo amor aos outros, e o amor, a Deus, e o amor aos outros passa pelo amor a Deus. Então, pensar aqui nisto, o que é, que é o amor para mim? Então, aqui antes de entrar assim numa proposta que eu depois gostava de fazer, é o amor às vezes passa por sentimentos, né eu sinto amor por aquela pessoa eu gosto daquela pessoa, eu acho-lhe graça àquela pessoa, aquela rapariga, aquele rapaz, aquele grupo de pessoas, eu acho, acho graça, eu gosto de estar com eles e sinto o meu amor por eles, pelos meus pais, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo, não é? Às vezes pode acontecer em que a gente não sente nada ou não sente aquilo que gostaria de sentir, não pensar que amamos menos por isso, não é? A gente pode pensar que eu não sinto nada por aquela pessoa, ou não está a parecer agora ir para aquele jantar, não me apetece agora ir àquele jantar de anos, não me apetece ir à catequese, não me apetece ou seja, não, às vezes não medir o amor pelo que me apetece, mas às vezes não me apetecendo e vou. É? Dar assim exemplos. Imaginem uma mãe que a meio da noite o miúdo acorda a chorar. não é A mãe não, se, não lhe apetece nada levantar-se a meio da noite, a mãe ou o pai. Mas levantam-se, não é? É isso, o amor, a pessoa levanta-se, é para ir. para ou a mamãe que passa o tempo à tarde a preparar na cozinha uma festa de aniversário, pode não lhe apetecer, mas está lá e fala o por amor. Portanto, também às vezes que a gente deixa às vezes os sentimentos, os apetites, mesmo que eles não apareçam, a gente não, não deixe de fazer aquilo que tem de fazer, não é? Então, assim, eu propunha assim dois exercícios. Às vezes lá em casa, primeiro, pedem-nos para fazer uma coisa, vai fazer vai fazer isto, vai fazer aquilo, e não apetece fazê-lo. É? Mesmo que não apeteça fazê-lo, e não, que não quer dizer que não apetecendo, que isso seja aí menos amor. O então, primeiro exercício pensar durante a semana, estar atento àquilo que me estão a pedir. Faz isto, vai ali, vai a colar não te esqueças de fazer isto, trabalhos que me são pedidos, responsabilidades, por aí fora, por aí fora, e que não apetece, mas que vou fazer. Vou fazer por amor. O primeiro exercício foi este. O segundo, estão olhando aqui para a minha semana, e sabendo que estes dois grandes mandamentos é o amor aos outros, mas também o amor a Deus, pensar agora, nesta semana, como é que eu posso aqui fazer de maneira diferente, ou mostrar de maneira diferente o meu amor por Deus? Bem, o à missa, mas o que é que eu, por exemplo, na missa posso fazer diferente? Ou na catequese, ou, ou na minha oração lá em casa. É o quê? É lá em casa arranjar assim um espaço, uma vela, uma cruz, alguma coisa? Então, estes dois exercícios... Cuidar a minha relação com os outros, coisas que os outros me pedem e que eu não apetece nada, mas vou fazê-lo por amor. E o segundo, cuidar a minha relação com Deus, desde lá em casa, por uma vela, uma cruz e fazer uma oração 5 minutos antes de me deitar, ou na missa, ou no grupo de catequese, naquela semana fazer uma coisa diferente que torne mais especial o meu amor a Deus.